o queijo. Meu irmão, pode botar batatismo, bizismo, com resolucionismo. Meu amigo, eu estou em posse do Skyline rebaixado, mano. Na moral. Isso aqui é forte, velho. Twitter Michelão aí pra quem quiser meter o Skyline rebaixado, mano. Que isso? Meu, meu amigo, é uma gangue europeia, rapaziada. É uma espécie de, de hooligan sueco, pô. Muito